Alô, um bebe. Dobra a produção aí. Que o Michael Jackson bebe. Pai, hein? Mateus, obrigado pelos três meses, mano. Mateus, o é vi... faixa azul. Mês que vem é de quatro. Mano, eu descobri... Eu saí com a Mayumi e com a Bia, né? E eu descobri que eu sou menor que a Mayumi. E eu estou muito triste. D0MS enviou 25-bit. Espero que a live seja precária.